Olá, amigo internauta, leitor do Jornal do Diário de Suzano, começando aqui o quinto episódio do nosso podcast Toque de Cura. Hoje aqui uma pessoa diferente, convidado diferente, é o Caio Toreta, falei, pronunciei certo, né? Certinho. É, o Caio vai falar um pouco sobre hábitos é, no podcast de hoje, no episódio de hoje. Lembrando vocês que nos episódios anteriores que você pode conferir no portal do Diário de Suzano e também nas plataformas digitais aqui do DS, já falamos sobre coluna em geral, falamos sobre a cervical, falamos sobre a lombar também, nos outros episódios foi com o Luiz e no, hoje, no episódio de hoje é com o Caio, ele vai falar de hábitos. Caio... Queria agradecer a sua participação aqui no nosso podcast obrigado. e pedir para você dar uma saudação para quem está acompanhando a gente. Legal, obrigado aí pelo convite, está sendo uma iniciativa bem legal desses episódios do podcast. E só para me apresentar, meu nome é Caio, eu tenho 24 anos, eu sou quiropraxista, já sou formado há dois anos. Bacana. Só que eu trabalho já com a quiropraxia há praticamente seis anos. É, mesmo antes de formado, eu, come, eu conheci a quiropraxia como paciente, conheci inclusive com o Jorge Arantes, que é o fundador hum, aí do Toque de Cura. É Tive um problema na, na região do quadril, estava procurando algumas terapias para começar a tentar melhorar, mas nada estava dando muito certo. E aí que eu conheci a quiropraxia, acabei me apaixonando, <risos> fiz estágio lá na, no consultório na época, que era o J. Arantes, uhum. é, e hoje virou toque de cura. E aí tô agora como profissional aí, transformando umas vidas aí. <risos> com certeza. É transformadora, pelo que o Luiz já é falou, bem legal, assim. É bem legal. Quem realmente entende a quiropraxia é não tem noção do que que se pode fazer de diferença na nossa vida. É, eu, tô, eu, eu queria até perguntar, o quanto que para você que então tem essa experiência de vir como paciente e hoje ser profissional da área, quanto que é importante a quiropraxia na sua opinião? Ah, demais, ela mudou é. totalmente minha vida, porque a quiropraxia, que é o tema que a gente vai falar hoje sobre hábitos, uhum. ela não te ensina só a você não ter mais a dor, você não só melhora da dor. Se você consegue ter um, um estudo aprofundado dela, você entende que ela faz parte de tudo. É, principalmente em relação aos hábitos. Você aprende a lidar melhor com o seu corpo, a entender melhor o que pode te fazer bem ou mal, e você tem um controle melhor. Então, você tem uma qualidade de vida aí absurda, muito melhor do que sem a quiropraxia. Uhum. Você falou que está há seis anos na área? Sim. É, esses seis anos eu coloco, é, desde a época da, do estágio da recepção, que a gente já via muitas coisas, o Jorge, o próprio Luiz também, uhum. eu era recepcionista do Luiz na época, hoje eu já sou <risos> aí... É, um trabalho com de... ele, isso. E na época, a gente eu, desde 16 seis anos atrás, já via os, os casos, me impressionava, foi o que me, me fez a, cada vez mais me apaixonar pela profissão. Bacana. E você começou na clínica, na Toque de Cura, como estagiário, é, atende em Moji, porque eu sei que tem em Moji uma unidade, tem em Suzano? Eu atendo só em Suzano. Uh -huh. Eu comecei lá como estagiário na de Moji. É, comecei como paciente, na verdade, lá, depois fui para estagiário e hoje estou na, na clínica de Suzano, que se eu não me engano, acho que tem um ano e pouco aí. Acho uhum. que é mais ou menos isso, a gente começou, eu comecei a atender aqui em Suzano. Bacana. Lembra em Suzano. Lembrando também, pessoal, que a clínica aqui em Suzano, a Toque de Cura, fica aqui na Rua Baruel, perto daqui da, da redação do Diário de Suzano, Tá bom, pessoal? É, vou até arrumar minha postura aqui para não é eu também, não errar né? <risos> aqui, senão... Estamos nas vou, câmeras vai, vai aqui. aqui. <risos> é, bom, Caio, queria começar então já falando é, do nosso assunto de hoje, hábitos, né? O que são os hábitos para quem está acompanhando? Tem alguns tipos, né? A gente até conversando depois, é, antes da, das gravações, falando sobre uh, hábito, a questão da alimentação, atividade física, tudo isso influencia, né? Dormir é, de forma errada, sim. dormir cedo, dormir muito tarde, como que isso influencia, sim. se isso são hábitos e como isso influencia? Sim, é, existe sim essa classificação, mas acho que para a gente começar o pessoal de casa aí entender melhor, é, basicamente o hábito, ele é uma memória de longo prazo. Então, ou seja, é aquilo que a gente pratica todo dia, repetidas vezes, até chegar um momento que vira um hábito. Por exemplo, para mim, primeira vez que tô gravando um podcast. Meu cérebro tá a toda aí por hora para tentar é, fazer isso acontecer. Você já gravou o podcast há quanto tempo, mais ou menos? Seis meses já que eu gravo nesse, nesse perfil, eu nesse já estou em outros ou programas menos. já apresentando já desde que eu tô Imagino que no começo foi mais difícil, é. até você pegar a mãe ali, depois aquilo virou um hábito, virou uma memória automática. Então uhum. o hábito é isso, ele é uma memória automática que o seu cérebro se condiciona para poder economizar energia. Ah, você imagina aí. que o nosso corpo para poder funcionar, só para você ter uma noção aí, é, o cérebro ele faz por minuto por segundo, 8 bilhões de reações químicas por segundo. Só para fazer você entender o que estou falando, tanto na parte visual quanto auditiva, para o seu cérebro poder mandar o coração funcionar, poder as células da, da sua pele se regenerar, seu corpo como um todo funcionar. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Imagina ao longo do, do tempo ou ao longo do dia, quanto de energia que o seu cérebro está uhum. tá precisando. Então ele tem os, os mecanismos de hábito, para que ele consiga economizar essa energia e ah. não dê, em uma panha, entendeu? entendi. E economiza mesmo? Economiza. Porque são padrões, né? Você ah, imagina não. que ele precisa desses padrões para poder é, ter uma atividade cerebral menor. Então, certo. é a questão do automático. Imagina uhum. que você, quando vai escovar o dente, você pensa para escovar o dente? Não. Já vai estar no automático. Quando você começou a dirigir, de repente você pensava um pouco mais para fazer, colocar a primeira... É, vai Não, dar é re, era com mais uhum. atenção. Hoje em dia é mais automático. Então, essas coisas automáticas do dia a dia, que muitas vezes são imperceptíveis, é, são os hábitos uhum. que ele usa para poder economizar essa energia e conseguir ter um, um funcionamento melhor aí ao longo do dia, ao longo do tempo. Legal. É, eu queria trazer um dado aqui que se você conseguisse comentar em cima também seria interessante. Nas pesquisas aqui para o nosso episódio, eu vi uma notícia que agora, desse ano, do jornal O Globo, né? Falando que dois médicos é, confirmaram que 73% das mortes nas grandes capitais ocorreram por maus hábitos, maus né? Maus hábitos. Coisas relacionadas à alimentação, principalmente por causa da pandemia, né? Eu queria até te perguntar então em relação a isso: de que maneira a pandemia também acabou piorando os hábitos da população Sim. e se você, de certa maneira, percebeu na, na Clínica, um aumento de procura de pessoas com maus hábitos né, em relação a dores e ah, tudo mais. Com certeza. Como eu comentei com você, é, o hábito ele é o começo de tudo. Então, você imagina que esses dois anos de pandemia bagunçou a rotina de todo mundo. Verdade. é uhum. Tanto na, na agora na questão da classificação do hábito químico, do hábito físico e do hábito emocional, bagunçou. Então, a gente fala do hábito químico, alimentação. Então, as pessoas começaram com uma alimentação é, pior, ou até por questão da ansiedade teve começou a comer mais besteira é, menos ingestão de água é, às vezes excesso de medicamento principalmente para ansiedade é, tudo isso foi aumentando e foi uhum. desequilibrando ali e como consequência gerou algum alguma doença né toda doença ela vem lá do hábito ela vem de, de você fazer aquilo errado várias vezes Até chegar um ponto que o seu corpo não consegue mais se adaptar Porque uhum. ele é inteligente, ele sempre vai querer é, se adaptar para poder melhorar Só que chega um momento que ele não consegue E aí que dá o problema, dá uhum. a doença Então isso que eu te falei, isso foi sobre o hábito químico Mas ainda Sim. o hábito físico piorou A galera ficou mais sedentária, todo mundo de, de, de home casa, office né? é, Não sai de casa O que, que aumentou muito de queixa lá no consultório? É, cervical e lombar porque a galera tá aqui, né? É Cabeça lá pra frente, começou a trabalhar em sofá, em cama, uhum. então começou a alterar muito os hábitos. Não só nisso também, porque a atividade física parou, todo mundo ficou sedentário e na parte emocional nem se fala, né? Incerteza, insegurança, medo, tudo isso são também padrões mentais, é? hábitos mentais é, emocionais que não são bons pro, pro nosso corpo, que com o tempo vai gerar alguma doença, como eu falei. Então, esse lado emocional também afeta na criação de hábitos? Também. É, essa parte do químico, físico e emocional é a base da quiropraxia. É o que gera os problemas na coluna, que se você não cuida, você tem alguma, alguma doença, né? Por, como, por exemplo, uma de disco. Ela não vai nascer do dia para a noite. Foram uhum. anos ali de hábitos errados, tanto uhum. físico, como aquelas pessoas que ficam muito é, arcadas para frente, não faz atividade física, nunca cuidou da coluna... Tanto também na parte química, a gente fala da, da pouca ingestão de água. A água, todo o processo de, por exemplo, hernia de disco, ele começa com uma desidratação. Então, a não gente não é, toma né? água é já um primeiro passo ali para que a coluna comece a desidratar, uhum. o disco comece a ter algum problema degenerativo e você depois tomar uma hernia de disco. Vou chamar um rápido intervalo, pessoal, para a gente voltar no próximo bloco, falando como formar novos hábitos e também perguntar aqui para o Caio por que, que é tentador a gente criar hábitos ruins, né? Como o caso da água, acho que é novidade para todo mundo, eu não sabia que a, a hérnia de disco começa tudo com a questão da água, né? Eu, por exemplo, não ingiro muita água não, consumo tem muita tomar, água. Tem que tomar, tem que tomar. Então vou Chamar um rápido intervalo e a gente volta para falar isso daqui a pouco. Acompanhe toda sexta-feira, às 16 horas, o podcast Mundo Animal. Toda semana um novo tema para você e seu pet nas redes sociais do Diário de Suzano e no YouTube. Voltamos, pessoal, para o segundo bloco aqui do nosso quinto episódio do podcast Toque de Cura. Novamente reforçando que a gente está com o um convidado de hoje, é o Caio Toreta, ele que é... é eu ia falar paciente, mas já foi paciente <risos> Já fui, também. já também. É, ele é profissional ali na clínica Toque de Cura, vai, a gente está falando sobre hábitos e no bloco agora a gente vai falar sobre como formar novos hábitos. Antes de eu entrar nesse assunto, eu queria voltar a reforçar por que, que é tão fácil e comum a gente criar maus hábitos. Você já até falou um pouco da questão de poupar energia, mas, por exemplo, a falta de esporte influencia também a pessoa de repente ela não tem uma musculatura muito bem uh, exercitada, então ela acaba criando o hábito de ficar com a coluna muito mais envergada, tem isso? Sim, é uma coisa que também vai influenciar, mas a questão da... porque é tão fácil criar hábitos ruins, assim, é mais por conta da... do sistema de recompensa. Nosso cérebro, para ele associar aquela memória de longo prazo, como eu falei, ele precisa achar que aquilo vale a pena. Uhum. Então, o que acontece? O mau hábito, você pratica agora a ação e você já tem a recompensa agora. Como, por exemplo, você vai comer um chocolate, na hora você já sente aquele bem-estar do doce. <risos> Verdade. Ou, por exemplo, você chega do seu trabalho cansado em casa, esses dias de frio que teve em São Paulo, aí, principalmente, você acha que o seu sistema de recompensa vai funcionar mais a curto prazo? Se você pega a sua roupa, muda lá, coloca seu, seu tênis, vai correr nesse frio, para poder se exercitar. Ou se você toma um banho quente, esquenta sua janta, vai assistir uma série no sofá... É lógico que o sistema de recompensa mais rápido vai ser o do mau hábito. Verdade. E por isso que a gente... Nossa rotina tem muitos maus hábitos. Por esse mesmo motivo, quando você quer criar um bom hábito, pelo menos no início, nesse processo de formação, acaba sendo mais difícil. Porque é constância. A gente fala que isso é... Também já respondeu a pergunta de como criar bons hábitos. Sim. Eu chamo de lei da constância. Então, uhum. a gente tem que manter a constância para que aí sim o seu cérebro consiga aprender um novo hábito e aí sim ele vai começar a receber essa... esse sistema de recompensa. O uhum. Nosso corpo, ele tem a capacidade, nosso cérebro, de realizar algo que a gente chama de neuroplasticidade. A neurociência tem esse termo de neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro se modificar, criar novas conexões ali dos neurônios, que são as uhum. células que a gente tem lá no sistema nervoso, para aprender algo novo. Uhum. Só que isso só acontece se você ficar repetindo, repetindo, repetindo, até que aquilo se torne automático. Então, você pode reprogramar uhum. essa, esse mau hábito com a, repetição. com a repetição. Não é uma coisa que está fixa lá. Pô, nunca vou conseguir, por exemplo... É fazer atividade física Por que a pessoa normalmente não consegue? Porque ela começa, só que não deu tempo ainda dela ela criar essa, essa nova conexão neural ali que aconteceu uhum. essa neuroplasticidade Então ela não consegue criar esse novo hábito, entendeu? Entendi. Precisa da constância para poder ter o sucesso É a chave do sucesso para você poder mudar um hábito Tanto na sua saúde, quanto na sua é, vida profissional Relacionamento, é constância Constância para que aquilo se torne um aprendizado E aí você consegue mudar de fato, entendeu? É a regra do sucesso aí, ó. sem Constância. dores no, no corpo, sem dores na coluna. coluna. É, eu queria entrar nesse assunto de coluna falando um pouco a respeito de como que, por exemplo, né, eu vou dar o primeiro exemplo, o sobrepeso né, influencia na nossa coluna. Né? De que maneira o hábito de não praticar esportes, ingerir muita besteira, influencia na nossa coluna, o no sobrepeso em si. Tá, vamos começar pelo sobrepeso então. Primeiro, é, quem tem sobrepeso, a gente já começa falando muito da questão da gravidade. Então, a gente acaba, principalmente na região abdominal, aumentando ali a nossa massa. E você muda totalmente o, o eixo de gravidade da sua lombar. Uhum. Normalmente, quem tem muito sobrepeso acaba tendo aquela hiperlordose. Uhum. Então, é a acentuação da, da curvatura da, da lombar. Acho que o Luiz já comentou isso nos Sim. podcasts passados. Então, vai acontecer uma série de sobrecargas mecânicas ali por conta desse sobrepeso que, consequentemente, vai gerar algum problema, uhum. né? É a questão que você comentou, os outros fatores, quais foram mesmo? É, por exemplo... Postura é, inadequada ao dormir, né? A gente. Certo. É, o Luiz já falou bastante de como. Isso, isso é outra coisa que também tem muita relação com o hábito. Muitos pacientes lá no consultório perguntam isso, porque o que acontece? Não pode dormir de bruxo. Você dorme de bruxo, você fica a noite toda com a sua cervical rotacionada, com uma pressão por conta da gravidade ali na lombar, isso acaba. É, Gerando disfunções na sua coluna Que como consequência vão gerar algum problema mais para frente uhum. Então se for dormir de lado Travesseiro entre as pernas é, O mais estabilizado possível Ou de barriga pra cima com um travesseiro um pouco mais baixo para que da mesma forma a cabeça não fique muito flexionada E também não gere algum problema para você uhum. é, é hábito, é constância Se você dorme de bruço Você tem que mudar isso no começo vai ser difícil, vai ser difícil para pegar no sono, provavelmente você vai até conseguir dormir ali de, de lado quando claro, você entra a perna, mas você vai acordar com ele no chão, mas é constância para você poder mudar isso, porque de bruxo vai acabar com a sua coluna, vai começar a te Sim, dar, dar por... problema. Curioso. É, dormir de bruxo, é... eu, não, eu não durmo muito, mas uma coisa que eu faço, e eu acredito que seja, com certeza, seja errado, é dormir no sofá. Ah, também. Eu gosto, às vezes, de, ir na folga, assim, ver uma série, pego no sono no sofá. Fica pra mesmo. Aí né? acordo, tre... acordo 3 horas da manhã e vou pra cama, né? E uhum. Acho que isso, com certeza, não é bom, né? Por é. causa que. A cervical também, ela enverga, né? No, por Isso. causa do braço do sofá. Exatamente. Tem, às vezes, pessoas que estão ali no sofá, tá deitado, beleza, só que aí tá com a cabeça ali no braço do sofá. Essa flexão que fica no nosso pescoço, em excesso, ela acaba, acaba tendo uma pressão maior no disco. Esse disco vai vai pegar ali na região do nervo e você vai começar a ter uma hernia de disco. A hernia de disco, hum. um dos principais fatores de, dessa causa é essa flexão em excesso. A flexão em excesso, tanto dar uma postura para frente, quanto você, por exemplo, como você falou, tá deitado de barriga para cima, só com a cabeça ali no, no encosto do sofá, na, no braço do sofá, você vai ficar com o seu pescoço muito flexionado. E aí você vai começar a pressionar a região do nervo, vai sobrecarregar a musculatura, uma série de problemas ali que vai, vai consequentemente gerar hernia de disco, uhum. entendeu? É, falando um pouco também sobre a prática da corrida, né? Correr errado também pode influenciar em alguma coisa? Ah, sim. se a gente for parar para pensar que a nossa marcha, a forma que a gente está andando, está é, totalmente ligada à nossa coluna, né? é a base ali onde a coluna está por cima, uhum. a gente tem que é, ter um bom equipamento para correr. Então, ter um bom tênis, optar por correr em locais planos, às vezes locais que tem muitos desníveis, buracos, isso de repente não é muito legal para a coluna. Começa pelo básico, começa com um tênis bom de corrida é, e optar por correr em locais planos. Acho uhum. que se eu fosse começar... É, uma corrida eu provavelmente começaria dessa forma para não ter tanta lesão aí, em relação à coluna é... joelho tornozelo também né joelho, joelho eu acho que principalmente é, muito bom, é, é joelho eu queria falar um pouco também sobre remédios remédios para dor muitas pessoas têm o hábito de usar remédio quando está com algum tipo de dor né o Luiz já comentou um pouco em cima disso mas eu queria reforçar com você é, Caio a respeito dessas coisas né para a pessoa tem uma dor, toma lá um dor flexo, um ibuprofeno, ou então até mesmo salompas, né? Que Sim. vai direto no local, acha que talvez tá, seja menos Sim. prejudicial, né? Sim. É, realmente o remédio acaba sendo um assunto aí até que bem polêmico, né? É... O que, que acontece? O que eu não concordo é se automedicar. Ficar tomando principalmente anti-inflamatório, analgésico aí, sentir qualquer dor, qualquer coisa. Na quiropraxia a gente entende que a dor é um sinal do seu corpo. Uhum. Então se dói, tem alguma coisa antes dessa dor que está acontecendo O nosso corpo é muito inteligente e ele sempre vai querer te avisar quando alguma coisa está para dar errado Ele avisa com a dor, é a única maneira, a única comunicação que ele tem com você Então se você está tomando um remédio para uma dor que você está sentindo sem entender o motivo dela O hábito talvez Sim. que está causando ela, você está só mascarando o sintoma E aí você fica tomando isso a longo prazo, olha lá, um mau hábito químico que a pessoa criou ela está se automedicando ali e aquele medicamento talvez haja no sintoma, ele vai agir no sintoma. Só que ele também gera outras toxinas. Imagina o seu rim, né? Hum. Como que a longo prazo ele vai estar tá filtrando todo aquele remédio ali, todas aquelas outras coisas além desse remédio que você também vai comendo de errado... Então, com certeza, o excesso de medicamento, ele não é uma coisa muito legal para o seu corpo. Ele pode gerar um problema a longo prazo. Ele, esse seria um dos hábitos químicos errados para prejudicar a, tanto a saúde da coluna como de outra parte do seu corpo. Porque você começa a ingerir o um remédio, que tira a dor, mas não resolve o problema. É, né? é questão de assim, o que, que eu vejo muito no consultório? As pessoas vêm por conta de uma dor. E, normalmente, quando chega na, lá no consultório, já tentou de tudo. E aí, viu sobre a quiropraxia, que hoje em dia, graças a Deus, está bem famosa também, está se difundindo aí no país, mas quer resolver o problema. Primeira coisa que eu falo para a pessoa, você não tem que focar no sintoma, e sim virar ali o seu alvo para a causa do problema. O que, que adianta você resolver a dor se você não entende o que causa ela. Se você resolveu hoje e não entendeu o que causa, daqui a pouco você vai ficar fazendo errado de novo, com aqueles maus é. hábitos, e vai causar de novo problema. Você vai ficar naquele ciclo vicioso ali, e nunca vai sair do, da inércia, entendeu? no mesmo lugar. Entendi. Bom, bacana. Eu vou chamar agora mais um intervalo, e aí a gente volta para falar então no terceiro e último bloco, reforçar um pouco a questão da... que Eu fiz a pergunta da água lá, e o Caio falou que a influência... Como que a... Pouca, ingerir pouca água influencia na nossa coluna, eu quero isso. reforçar isso com vocês E também falar um pouco sobre é, essas, é, esse lado químico e emocional Como que influencia e reforçar é, é, outras visões em cima desse assunto Beleza, pessoal? A gente volta então daqui a pouco com o terceiro e último bloco Fique sabendo das novidades do esporte de Suzano no Arena DS Com Arnaldo Marim Júnior Toda segunda-feira ao vivo às 13 horas no YouTube e nas redes sociais do Diário de Suzano. Voltamos, pessoal, para o terceiro e último bloco do quinto episódio do podcast Toque de Cura. Hoje aqui com o Caio Toreta. A gente está falando um pouco sobre hábitos. É, como eu disse no bloco anterior, nesse terceiro bloco, a gente vai reforçar um pouco sobre esse questões químicas e emocionais, como que influenciam é, na nossa coluna, é, hábitos relacionados a essa questão química e emocional. E também vamos falar agora, vou perguntar para ele a respeito da, da ingerir água, né? Você estava falando no primeiro bloco da, da, desse quinto episódio, você falou de como que a água ajuda na prevenção de hérnias de disco. É, queria que você comentasse novamente em cima desse assunto, porque é um assunto bem, assim, para mim, indédito, mas é muito importante, né? Porque... Muitas prevenções aí em relação à hernia de disco, que é uma questão sim, habitual. Sim, hoje poderia em dia tem bastante caso, né? Solucionada com a água, né? Isso, é assim, ela acaba não sendo a solução única, mas ela é, é um da, uma das ferramentas que com certeza vai ajudar você a ter uma prevenção. É como eu falei, o nosso, o nosso corpo, em geral, ele tem. Ele é, em média, é 70% água. E os discos da coluna, os discos intervertebrais, hoje eu não tô com a coluna aqui para poder mostrar para vocês. <risos> o mas o ele mostrou na. Ele na tem luz, água né? lá dentro. Uhum. Então, é importante que a gente tome água, não só para essa questão, mas também para que outras reações químicas no nosso corpo aconteçam. E, e com certeza, se você é uma pessoa que não toma água, você tem muito mais chance de ter a desidratação ali das suas articulações. E a desidratação é o primeiro passo para que um problema degenerativo comece a, a se formar na articulação. Então, é muito importante. Quando algum paciente vai lá na clínica, vocês passam essa orientação de ingerir bastante água? Com certeza. Com é, certeza. Quando você procura um cuidado de quiropraxia... Primeiro a gente faz uma análise no seu corpo para entender quais são as disfunções, quais são os pontos fracos que estão, de repente, gerando a sua dor. E aí a gente faz essa análise, sempre baseada no químico, físico e emocional. Uhum. São os três aspectos da vida da pessoa que está em desequilíbrio, provavelmente vai gerar alguma disfunção e essa disfunção que ainda não é uma doença, mas já é um problema acontecendo, se você não cuida, isso gera uma, isso gera uma doença. Uhum. Então, a gente tem que mudar a base ali da pirâmide para poder ter um resultado melhor. Não adianta querer resolver o problema se não ter esse conhecimento, essa educação sobre o, pró sobre o próprio corpo. Uhum. Isso é o que eu falei para vocês que é o que muda a quiropraxia na vida. Quando você procura a quiropraxia, às vezes você procura por causa de uma dor lombar. Só que aí você foi lá no consultório, você começa a fazer um tratamento, você melhorou sua dor lombar, você começou a ter um melhor desempenho em alguma outra coisa da sua vida, você começa a ter mais consciência, mais consciência corporal. Então, são vários aspectos da sua vida que a quiropraxia tenta potencializar. Esse é o principal foco dela. Por mais que... Hoje em dia, muitas pessoas procuram, a gente por conta de uma dor na coluna. O foco principal nunca foi melhorar essa dor. Como consequência, essa dor vai melhorar. Uhum. Mas o nosso, o nosso foco principal é potencializar a saúde do corpo. Através da, da mudança de hábitos, é, da correção frequente da coluna. O quiropraxista ele está para a coluna como o mecânico está para o carro. Você uhum. não tem que fazer suas revisões lá no seu carro de é. 10, 10 mil quilômetros, a troca de óleo e filtro. Uhum. O, o quiropraxista também precisa fazer as revisões ali do corpo Porque senão pode ser que tenha algum problema maior Então, acaba tendo uma mudança enorme aí na, na, no jeito que você olha pra si mesmo Em questão da água, não sei se você sabe responder, Caio Mas tem muita gente que fala, ah, tem que se ingerir dois litros pelo menos Sim Qual a sua opinião em relação a isso? Tem algum limite, assim, mínimo e máximo? Então, quando a gente fala do corpo humano, é difícil a gente ter... Parâmetros, assim. Como cada corpo tem uma reação diferente, cada corpo funciona de um jeito diferente, eu não tenho esse dado certo para você de quanto que seria Sim. o certo, mas você tem que tomar bastante. Você tem que tomar, é, ter o hábito de se habituar a tomar água para que você não tenha mais problemas, entendeu? Uhum. Em relação a essa questão da água. Mas eu não tenho esse dado exato aí Sim. de quanto se é 2 litros, se é 3 litros. Eu já vi histórias de fazer contas de peso. Sob, é, vezes a altura, mas eu não tenho essa informação certinha para te Sim. passar. É, a gente ouve bastante que 2 litros seria mais ou menos o é. ideal, assim. Uma vez eu já ouvi que você tem que multiplicar a sua altura, vezes, zero, não, seu peso vezes 0,35, que aí dá um número lá, uhum. mais ou menos a média você tem que tomar, mas eu não tenho é. nenhum estudo, Sim. assim, para poder falar para a galera de casa. Importante, tomem água. Pega a garrafinha. Você ficar com, querendo ir pegar um copinho e ir lá no bebedor, não. você não vai tomar água. Você tem que andar com uma garrafinha e se habituar, hora a hora, ficar dando, dando uns golinhos ali. Eu, brincadeiras à parte, mas eu lembrei de uma piada. Agora que é água filtrada, água limpa. Não é água passada no café é, também não, tá? É, exatamente. <risos> tem gente que fala, eu tomo água pra que depois de passar não pode, né? no coador com café. Não é, é. Não é essa água não. É, Caio, eu queria falar com você a respeito desse lado químico e emocional que você disse que é o feito o um estudo lá, Sim. quando o paciente vai lá no toque de cura, é, esse lado químico, ele envolve exatamente o que seria? De repente, a pessoa tem algum já problema de saúde que ela ingere, algum remédio específico envolve químico nesse sentido? Então, a questão química, ela é uma questão legal da gente comentar também, é, Existem vários fatores, mas os que eu mais comento no consultório seria essa questão da falta da água, né? É... Fora isso, a questão do medicamento, por exemplo. Alguns medicamentos, se você for ver ali nas reações adversas, na bula... Quem lê bula de medicamento é hoje em dia? <risos> alguns, algumas reações adversas, elas estão como é, disfunções ou... Reações no, no sistema é, neuromúsculo-esquelético ou músculo-esquelético. Então, como reação adversa, alguns medicamentos também podem gerar dor na coluna ou dor muscular. Uhum. Então, olha aí, mais um fator químico que, de repente, pode estar sendo o um motivo ali da sua dor, entendeu? Entendi. Fora isso, alimentação. Como eu falei sobre a questão é, dessa associação com o carro, com a mecânica e o quiropraxista. Você vai... Você tem um carro. Você vai colocar gasolina boa ou ruim no seu carro? Minha boa. Uma boa. Se você quer tratar o seu corpo bem, então você vai ter uma alimentação boa. Existem alguns alimentos aí é, que são inflamatórios para o corpo. Você comentou um pouco sobre o café. Café em excesso é inflamatório para o corpo. Ele gera inflamação. Então, o que, que adianta o cara com dor na coluna, está tomando anti-inflamatório, só que enche, é, se enchendo de café? Ou, de repente, além do café, a gente hoje em dia fala do glúten, fala da farinha branca, fala do, do, da gordura, do leite. Uhum. Tem alguns alimentos que são mais inflamatórios e vão gerar mais inflamação no seu sangue. Uhum. Ao mesmo tempo tem alimentos que são anti-inflamatórios, então a gente tem que ter esse equilíbrio nessa questão alimentar, principalmente. Eu acho que o químico seria principalmente a questão de medicamento, o excesso do medicamento, a falta de água e a questão da alimentação. Se a gente consegue equilibrar isso, a gente tem um aspecto químico da vida mais equilibrado e como consequência menos prejudicial ali para a sua saúde, tá? É, eu perguntei esse lado químico, assim, porque eu não sei se tem muita relação, vou fazer essa pergunta porque é uma questão pessoal. É, por exemplo, eu tenho problema de tireoide Eu uhum. tomo um remédio em, todos os dias de manhã em uhum. jejum Tem alguma relação que vocês dentro da quiropraxia também estudam em relação ah, A pessoa te, tem que ingerir esse tipo de me medicamento? Sim, tem alguma sim. relação? Então, é, Não influencia? acaba mesmo? sendo uma situação diferente Porque é um medicamento de uso contínuo Que você precisa desse medicamento É diferente da pessoa que toma por conta própria Principalmente a questão de anti-inflamatório e analgésico é uma coisa diferente, igual, não tem como eu chegar para um paciente que toma medicamento para pressão alta, falar, ó, oh, não toma mais medicamento de pressão alta porque uhum. isso faz mal para você, pode gerar algum outro problema. Não, aquilo a gente mantém daquele jeito, só que tem que equilibrar os outros aspectos. Continua tomando remédio, mas melhor alimentação, toma mais água, uhum. entendeu? A gente tenta fazer um equilíbrio. Entendi. É, falando agora também do emocional, para a gente já se encaminhar para o fim aqui, Caio... É, de que maneira o emocional, vocês também que fazem um estudo lá em cima disso na Toque de Cura, de que maneira o emocional afeta a, a nossa vida, a nossa coluna? Eu tava em umas pesquisas, uh, por exemplo, o torcicolo tem relação com o estresse, por exemplo? Tem. É, essa é uma das partes dos aspectos aí mais legais, na minha opinião, é, e é o que a gente viu muita diferença agora na pandemia, que o emocional da galera foi para o ralo. É... Pense assim, o seu cérebro, ele é responsável principalmente por essa questão emocional, né? A gente tem um pedacinho ali do, do nosso sistema nervoso, do cérebro, que é o sistema límbico, é o sistema responsável pelas emoções. Uhum. Você imagina que toda a informação para que o seu corpo funcione, ela começa lá no cérebro. Imagina uhum. que essa informação, ela não consegue... Ela é enviada para o corpo, só que ela é enviada para o corpo, já com essas emoções todas bagunçadas. Uhum. Então, isso também vai poder, de repente, gerar alguma disfunção para você. Fora que, é como você falou, essa questão do colo principalmente essa questão da tensão, da ansiedade, isso é muito descarregado aqui, nessas regiões. Uhum. Então, a pessoa começa a ter esses reflexos, o corpo começa a somatizar algo que, que ele se torna físico, algo que era emocional ou uhum. mental, entendeu? É um reflexo que o, o seu corpo acaba tendo por conta desse, desse excesso, dessa tensão emocional que você vai vivendo. Uhum. E é, é um sinal de que tem que se procurar, daí ajuda, né? Exatamente, é como eu falei, toda dor é um sinal uhum. Se tá doendo, não tá doendo à toa Existe alguma coisa que tá acontecendo, alguma disfunção, algum problema Que antes de dar um problema maior, o seu corpo liga ali o sinal de dor Para você é, poder procurar alguma ajuda, poder entender melhor isso Do que é, ao invés de de repente tomar um remédio para aquilo e acabar com aquela sensação E beleza, estou curado não, você precisa procurar uma ajuda para você poder entender o motivo daquele problema. Hum. Essa seria a forma mais correta, na minha opinião. E lá na Toque de Cura, nesse lado emocional, vocês recebem mais pacientes também em relação a não só estresse, mas outros, outros casos que você poderia citar? Sim, principalmente ansiedade. Eu acho que todo mundo, a gente tem a ficha de anamnese lá, né? Todo mundo marca ansiedade. É, alguns que já cuidam com outros profissionais mais para essa área, outros não. É questões de depressão também, isso é uma coisa mais minha, assim, um, é um tema que eu gosto de bastante de estudar. A gente fala muito do estado de presença hoje em dia, né? É, eu associo muito a ansiedade a, ao futuro e a depressão ao passado. Sure. E poucas pessoas estão presentes hoje em dia. Uhum. Como que a gente uhum. se mantém uhum. presente? A gente se mantém presente principalmente com a questão da meditação. Eu gosto muito da meditação, é algo que eu encaro hoje como uma âncora que me mantém no presente, porque eu sou um cara ansioso. Uhum. E, e eu vejo isso, acho que o que a gente pode lá dentro, porque o emocional, querendo ou não, não é a nossa área, né? A gente está talvez mais um pouquinho ligado para o físico, a gente tem que fazer esse... É, encaminhamento do paciente quando a gente de repente tem um diagnóstico que a gente acha que um psicólogo, um psiquiatra pode ajudar. Mas o que eu oriento para os meus pacientes que me faz bem é a questão de tentar se manter mais presente. Uma pessoa presente não vai estar com a cabeça lá no futuro ansiosa, ela está treinando a mente a sempre estar presente, ou vice-versa, não vai estar com a cabeça lá no passado preocupado com coisas que de repente já, já aconteceram, hum. ficar remoendo aquilo hoje em dia. É, é questão de tentar fazer essa prática do estado de presença. É uma coisa que, se o pessoal puder pesquisar em casa, pesquisem sobre estado de presença. Vocês vão ver como que isso traz benefícios para o seu corpo e como o seu corpo funciona melhor nesse estado, no hum. estado de presença. Bacana. É bem legal. Bacana. Bom, Caio. Agradecer a sua participação aqui obrigado, no, no nosso quinto obrigado. episódio e pedir para você dar uma saudação e também deixar uma mensagem final, alguma coisa que eu não tenha perguntado. Legal, prazer aí de estar tá conhecendo o trabalho de vocês, é muito legal essa, essa divulgação, é, quero deixar o um recado para o pessoal de casa, antes de qualquer atitude de tomar um remédio, de se automedicar, procura uma ajuda. Procura a gente do Toque de Cura, a gente vai com certeza não só te ajudar a resolver essa dor, mas fazer você entender melhor sobre o seu corpo e por que, que tudo isso está acontecendo. Beleza? Bacana. Lembrando então, pessoal, que vocês podem encaminhar mensagens, suas dúvidas, deixar comentários né, no vídeo quando ele for lançado, que eu vou repassar pro o Caio, para o Luiz ou para outro convidado do Toque de Cura que estiver aqui. Não tem problema mesmo que o assunto seja outro na pro... no próximo episódio, beleza? Lembrar vocês também de seguirem o DS nas redes sociais. A gente está presente no Instagram, também estamos no Facebook. e Tem o um portal que é o Suzano.com.br. É, a clínica Toque de Cura está ali na Rua Baruel. O número é... 544. 544. Em frente à prefeitura de Suzana. Em frente à prefeitura, beleza, pessoal? Muito obrigado, então, pela audiência e até a próxima.